visível invisível invisibilidade é a ausência do outro é praça de concreto é ficar nua em noite escura e fria a visibilidade me transforma eu tenho que ser o tempo todo visível é preciso ser aceita minha vida é política O meu sexo é político o meu amor é político eu quero ser vista mas não exposta por que a gente não pode apenas ser, existir, ser reconhecida, ser vista? As pessoas têm que me conhecer como Larissa, a lésbica? É isso que me define? Respostas para quem? Ser invisível é ser pessoa pela metade. É falta de luz, é falta de espaço, é maltratar a ferro frio, é opressão, discriminação, ódio. Violação do direito, marginalização do outro, é dor. É preciso perguntar? A invisibilidade me violenta? Todos têm que ser iguais e fazer as mesmas coisas? Não foi fácil, mas foi libertador depois. E agora? Como fazer para manter o que era oculto? Apareceu, brilhou, brilhou muito. E não é mais diferente exótico, é apenas mais um no meio da multidão, visíveis à luz da sociedade. Invisíveis são as mãos geladas na blusa da mulher amada. É ter ser fios de sereno na véspera da madrugada. De que maneira podemos combater a invisibilidade? Os problemas de saúde são situações concretas, reais à nossa vida. Violência, essa é uma das consequências da invisibilidade a que estão expostas as mulheres lésbicas e bissexuais no nosso país. Existe uma norma para ser normal? O que é uma afetividade? A democracia é um mal entendido? Democracia para todos? Eu tenho que ficar reivindicando aquilo que a constituição diz que somos todos iguais perante a lei quem é igual cara Paulo? Para quem? Porque a gente tá falando de quem, essa igualdade. Primeiro, porque é, de uma certa forma, uma resposta do que vocês estavam pedindo, né? E isso é fundamental quando a gente consegue se conectar. É, aqui que é importante para o movimento social? Falar que nós todas estamos inclusos. Inclusas na política nacional somos uma mulher, enquanto diversas. Mas a nossa essência, antes de qualquer coisa, é ser mulher. Todos esses materiais se transformem em. Né? não só em campanhas, né, mas em materiais informativos e educativos, né, e que a gente possa construir uma parceria com todos os demais estados e municípios. Pensar em estratégias para as mulheres mestres e mulheres sexuais. Eu não quero ser mãe. Eu sou feliz, gente, porque eu sou a militância, as minhas irmãs me fizeram ser felizes. Somos de várias organizações, temos vários pensamentos, vários pensamentos. Somos de várias idades, somos brancas e negras, né? Temos 55 anos, temos 60, temos 28, temos 35, 42. Então, nós temos, somos de vários estados, temos vários olhares, somos de redes diferenciadas, e, no entanto, tudo correu com muita harmonia. Quem disse que, para ser mulher eu preciso usar saia e ter a bunda, peitos de silicone. Onde é que está escrito isso? Quem foi que falou? Quem foi que disse que eu quero usar batom, usar brinco? Quem foi que disse que eu tenho que usar sapato alto e a meia calça? Os meus cabelos têm que ser lisos e não cacheados Ou pichar em grande... Eu sou uma lésbica vivendo com HIV/AIDS, tenho um relacionamento com uma pessoa é, soro discordante e não sei trabalhar com essa situação. Então eu estou me sentindo assim é, orgulhosa por fazer parte é, dessa construção. Então a gente ressignificou, tipo assim, né, que o, o gozo pode significar concepção significar poder, né? Uhum. e a concepção de um mundo feminino, e Vênus representa o um mundo feminista. Então discutir é dessa forma, né? onde governo e sociedade civil acabam sentando se para poder construir é, de uma forma dialógica as políticas, ela acaba sendo... É, perdida, né? então por isso a importância de você ter um trabalho dessa, nessa, nesse nível né, de integração e usando aí várias metodologias, tecnologias é, atuais que podem fazer brotar né? experiências novas, é, diversificação de material e de conteúdos que podem ser trabalhados. Discutir HIV AIDS, DST, é sempre um assunto pesado. Doença é um assunto pesado. né? Doença é um assunto pesado. E esse tipo de doença, principalmente para a comunidade LGBT, fica mais pesado, que sempre ligam a questão de gays, lésbicas, travestis, transexuais, a AIDS, né? Quer dizer, somos todos doentes, além do senso comum, que a homossexualidade também pode ser revertida, porque também é doença. Eu acho que a gente para uma outra coisa, né? para, uma, para uma sociedade em que eu não preciso me definir, eu sou o que sou e amo a quem quiser, lá independente do sexo que ela traga, seja biológico ou construído a partir de um misturinho. Eu sou uma pessoa que tenho preocupação com as questões da mulher, com a opressão de gênero, com a violência que as mulheres sofrem e, especialmente, com as mulheres lésbicas que são várias vezes mais oprimidas, são mais vulneráveis, né? sofrem discriminações por serem mulheres e também por serem lésbicas. É um momento bastante interessante, né? porque também é uma é, para além da questão de enfrentamento de hepatites, DSTs, AIDS, eu acho que é também o resgate de uma visibilidade é, que no nosso mundo atual, né, você tem algumas populações que acabam sempre sendo excluídas. E por conta das várias prioridades, demandas que a gente tem dentro do contexto de saúde, de SUS, essas populações acabam ficando em determinados momentos sem ter a forma de expressão e de, de que você tem uma comunicação direcionada para elas. E hoje, nos nossos trabalhos, principalmente de campo, de ampliação de testagem, do diagnóstico, especialmente para o HIV, para a sífilis, para as hepatites, a gente tem um universo muito grande de mulheres lésbicas que acessam esses serviços e que a gente tem muito pouco material para ser disponibilizado. Então, a importância dessa oficina, especificamente, é para que a gente tenha um, um conjunto de materiais que possam ser disponibilizados, especialmente nessas intervenções. Este seminário foi importante porque marca, diferente de todos os outros que a gente tinha participado, uma construção de conteúdo, daquilo que a gente quer dizer da nossa maneira. Como é que a gente se comporta, como é que a gente compreende saúde, como é que a gente acha que a gente tem que se comportar e como é o nosso público. Nós esperamos que a partir desse, dessa nossa oficina né, as pessoas da comunicação que vão trabalhar com as campanhas e com as formações né, possam também ampliar o seu leque de compreensão né, e de construção, né? então eu acho que é isso que a gente espera, que o produto final de comunicação que saia daqui, seja uma coisa mais próxima né, da realidade das mulheres lésbicas do que se tivesse sido pensado somente dentro de uma agência e sem a nossa participação. Então o que você fale de sexo, né? O sexo é bom sim, né? Todo mundo gosta de transar e você pode fazer de maneira prazerosa, não é pecaminoso, é libertário, faz parte do ser humano. O resto do povo não sabe como a gente se comporta. A gente quer quebrar com paradigmas de estereótipo. A gente quer ser feliz. Direitos, nem mais nem menos, mas com direitos iguais. Dialogar tanto com o universo, né? lésbico e bissexual, quanto com a população em geral, a sociedade em geral, para que o preconceito né, e a discriminação sejam combatidas, sejam enfrentadas, em especial na área da saúde, mas também na educação, na cultura, no trabalho né, e que chegue também para os profissionais de saúde. Quero ser respeitada pelo que eu sou. A minha condição de mulher preta, independente de fazer sexo que eu quiser, na hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. E isso não interferir na minha vida política, isso não interferir se eu quiser ser mãe, se eu quiser casar. Ou então se eu não quiser casar ou querer somente viver. Saúde, estresse, pressão alta, visibilidade. Chegamos à conclusão por várias pesquisas no país que o que mais nos adoece, o que mais nos deixa infeliz é a invisibilidade. E trabalhar com visibilidade, trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua saúde, trabalhar a sua saúde mental e trabalhar a sua vida. Ser por inteiro, não por parte.